Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô passando aqui pra lembrar vocês de deixar o likezinho nesse vídeo. E também pra avisar que esse vídeo que eu e o Drush gravamos ficou bem longo. Então ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu e o Drush vamos visitar vários lugares do mapa antigo. E no próximo vídeo a gente vai fazer meio que uma guerra em um desses mapas, com vários inscritos. Eu espero que vocês gostem, não esquece de apoiar Mr. Boni na loja e se inscrever aqui no canal secundário. Tamo junto e bom vídeo. Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bonudo. Pessoal, aposto que muitos de vocês sentem falta do mapa antigo do Forte Nitro e você também, Drost né não, não? Eu também, tá mano, eu quero o Cabana Solitária de volta Ai, nossa, pena que Nossa, pena que o Cabana Solitário não vai dar pra gente visitar hoje Porém, a gente vai poder visitar alguns pedaços do mapa antigo Pelo modo criativo Pessoal, pra quem não sabe, no modo criativo Hoje em dia dá pra você fazer praticamente tudo que existe Na face da terra Então alguns jogadores fizeram alguns lugares antigos Do mapa do Fortnite E a gente vai dar uma visitadinha pra ter uma nostalgia Pra dar uma zoada aí pra mostrar pra vocês O código de todas as ilhas vai aparecer Na hora que eu jogar nessas ilhas E também vai estar tá aí na descrição pra caso vocês queiram jogar E os lugares que a gente vai visitar Hoje são Bosque Gorduroso, Torres Tortas, Loot Lake, Lamaçal Nebuloso ou Bosque Lamurioso. Hum, Loot Lake. Loot Lake demorou. Gente, lembrando que a gente não entrou nesses mapas. Na real, eu entrei no mapa das Torres tortas só pra ver um pouquinho como é que era. Então, né, nem todo mundo sabe construir maravilhosamente. Então pode ser que algum dos mapas esteja zoado. Mas a gente tá aqui pra julgar esses mapas e dar nossas <risos> notas. Então vambora, vamos pro Lut Lake primeiro. É só entrar no criativo. Let's go. Vamos lá, vambora, vamos lá. Loot Lake, né? Vamos lá. embora. Loot Lake. Zero Point. É o Lut Lake com 1.0. Verdade. Esqueci de mencionar isso. Olha, olha, parece, mano Caramba Tá, vai começar o jogo automaticamente em 21 segundos O que é isso? É um PVPzão no Loot Lake? É isso é, mesmo, véi, vambora Acho que a gravidade fica baixa ali dentro eu, uhum. Tem até uns baúzinhos ah, Tá, já estamos full material, nem precisa ficar farmando Eita, nossa, é torto o mapa, velho. Constrói pra você ver A casa aqui é torta, mano, que doideira Olha isso, parece mesmo Loot Lake, só que não tem o um mapa em volta, né Até porque não tem como fazer isso O que é isso? <risos> ai, ai, ai. Filha da mãe. É. <risos> ah, não, mano, por que, que eu nunca consigo usar esses colchão? Eu quero usar o colchão, eu não consigo. Eu, eu, eu aperto espaço duas vezes no ar e não dá. Agora vai dar. Não vai dar. Ups, tá, morreu, tá? <risos> Nossa, eu queria muito <risos> te matar no ar. Ia ser muito é. Vamos ver, aqui. Ah. Pua, vamos ver como é que é o ponto zero por dentro Meu Deus, o ponto zero é um monte de portal junto Por isso que lagou hum, é isso. Por que você quer saber minha localização? Não, só pra ver um bom rapidinho Entendi, entendi, entendi Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Opa, Opa mãe. Vai matar do mesmo jeito É que pilantra esse drost uh. Filho da mãe <risos> Tá, é um PVP infinito isso aqui? ei Ai. Como que você veio aqui?! <risos> eu jurei que você tinha caído lá embaixo, mano. Tá, eu só saio daqui o quando demônio, eu matar o Drast tá mais uma véio. vez. Eu tô Me viu já, né? <risos> ai, ai, ai, ai, ai. ai. Ah! Aê! <risos> só saio daqui quando eu matar o Drast mais uma vez. Notas, Drast. Eu diria 8 de 10. Eu diria 7. Tudo torto, tem coisas no criativo que dá pra melhorar isso. É verdade, é verdade. Torres Tortas, Bosque Gorduroso, Lamaçal Nebuloso ou Bosque Lamurioso? Nossa, tudo La oso. Lamaçal, Lamaçal. Lamaçal. Ih, mano, no Lamaçal acho que vai ser feio, mano. Eu chuto que vai Eita ser bem. feio. Vamos começar o jogo já. Ih, já... já nota 1 já. Nota é, eu eu acho... Nossa. Calma, eu tô torcendo pra isso ser um render zoado, visto daqui de cima. Tomara que seja bonito é. lá de baixo. Ah, aqui não é modo de jogo, é só tipo, entre no mapa e veja as coisas. Ah, tem umas armas também, ó. ó tô tentando a... entender a localização aqui. Tá, é, ok. A minha Minecraft, ó, aqui, ó. <risos> <risos> Nota, Minecraft é. de a 10. Ah, é, tem a prisão também. Onde é que ela ficava mesmo? Olha o Siri lá, quem tinha que fazer tô a vendo. missão. Tem o Siri? Tem. Ah, tô vendo o Siri. Tá, agora já entendi onde é que eu tô. Tá, o. Lá era o canto final do mapa. Pra aquela digestão que eu tô olhando, Aqui é a casa do meio. Essas árvores davam um milhão de madeira quando você quebrava elas. Ó, oh, já achei que passar. Tá. Você achou? Esse que era do. Lembra se ela era? era season 3 ou 4. Pera, tô indo aí. 3? Que item. Aqui, ó. Dropar. Isso aqui, ó. Bora, bora pra próxima, bora, porque pra mapa Nossa, ruim, que, que mapa ruim, mano, que mapa ruim, <risos> que mapa ruim, mano, é nota Minecraft de 10, mano, é aquilo que eu falei, velho, bora, bora, bosque lamurioso, é esse que eu falei, que eu acho que vai ficar feio, porque tinha elevações e depressões no, no bosque lamurioso, e não que tem como Bart, reproduzir isso, eu, eu um acho, depresso depressão, né? sim, Onde é que eu tô? É um Zone Wars isso aqui? Ah, aí, não posso mudiante ir no diante. Né? É, aqui também. Ah, ele vai começar ainda. Nossa, que doideira, é um PV pesaço no, no Lamaçal. Lamaçal não, bosque lamorioso. Os, os lugares tudo termina com gostoso, ceboso, sei lá, eu fico com. Olha, tá, tá bonitinho, pô. Meu Deus, meu Deus, aula. você tá surfando no nada, você tá surfando num míssil invisível, é o sapo louco. Crazy Frog, socorro. Crossover, Fortnite e Crazy Frog. Ai, mano, eu vou morrer, não tem como, não tem como. Não tô com arma boa. Ô, picareta! <risos> que que é isso do lado? Aí é um baú? Um caixão? Que... É, é os baús que tu abre, em vez de ser um baú normal, tu abre desses aí, com um botão e sai Ué, nossa, o foda é que tem que esperar esse temporizador, que negócio chato Ué, tem um temporizador e tem outro Então, ó, dá pra quebrar as tábuas de cima, mano <risos> Mas não dá pra sair, não é assim Nossa, tem 16 jumps ali, é pra galera entrar e realmente fazer guerra aqui dentro Tá, vamos, vamos Mas eu vou dando aquela olhadinha já luteando, sabe como é, né é... Nossa, ó, escuta esse som, Né? Hã? Escutou? O tiro, ó N Lembra uh, desse revólver? É. Sim Boquinha de sino Odiado por muitos amado, amado por vários também No mapa tá feião Olha ali em cima Adoro. Nossa, tá bizarro mesmo Nossa, tem secadorzinho de cabelo também, Drush Peraí que eu vou levar essa pistola Só em homenagem às seasons antigas Tá, deixa eu dar uma olhada aqui por fora Quem só olhou aqui dentro também deixa Eu, dar uma olhada, eu ouvi passos Tá, é, é Levemente semelhante, né, mano? Mas é aquilo que eu te falei O, o boss que... Flamurioso mesmo, ele tinha umas elevações assim na terra, mas nem tem como culpar o cara, nem tem como fazer isso no criativo é. Legal, gostei mano, bem proporcional as paradas que tinha antes Ó oh, que pilantra, eu e tu né pilantra Vamos só com elas, rifle de caça e pistolinha? Eu não tenho pistolinha mas você tem rifle de caça Sim, mas minha munição vai acabar já, já. É, a minha também não vai durar tanto Nossa, tô sem material já Tô levemente ferrado Ah, tentei matar com a pistolinha, mano, tô fazendo graça Bora pro próximo? Bora, bora Nossa, eu só morri até agora, agora que eu percebi <risos> isso Vambora, central, vambora Cheiro de pneu queimado, cara é O resto. Olha isso, mano Cratera É uma cratera, mano, craterinho Vambora você lembra do nome que a gente dava para os lugares, Ali, ó. Ah, você não vai ver minha marcação? Olha. Yeah. Mano, essa estrutura do hotelzinho, velho. Olha isso, mano. Tipo, vendo daqui de dentro, parece que você tá no mapa normal mesmo. No mapa antigo do jogo. Porque não dá para você ver por fora. Olha essa porta, velho. Olha essa porta. Não. Quero ver se tem o caminho de rato. Caminho de rato? Bora ver o caminho de rato. Dream. Tem. Dream. Tem? Tem. Tem? Tem. Tem? Vendo aí. Mano, olha esse caminho de rato, velho. Baús abertos, alguém passou por ali, do... pessoal. Daquele mais que a gente usava, que a gente uhum, caía. Uhum. Mas, mas, mas, mas... Tô ligado. Não, sério, vem aqui pra tu ver. Uma dádiva <risos> dos ninjas. <risos> <ricos. risos> Essa construção não é minha? What the hell? <risos> Olha a audácia do cara, velho. Né? Eu ouvi você quando eu tava entrando, mano. Baús abertos, alguém passou por ali, pessoal. Eu ouvi um barulhinho, só um passinho só. Tá, bora no mais. Aproveitando que a gente tá falando o nome que a gente dava pros lugares. Digitem. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Isso, digitem. Ai meu Deus do céu, brincadeira. Comenta aí o nome que vocês davam pros lugares em torres tortas, porque todo mundo tinha um. Ó, esse prédio aqui, Drust. O maior prédio de todos, você lembra? Qual? Começa com um A! Um, abertão, abertão. É isso, é isso, mano, é isso. Ó esse Drust, mano. Nossa, velho, eu vi essa abóbora passando aqui na minha frente, velho. Ah, sai! Que? Ah, <risos> <porra>. Só 12 <risos> bazucas, me <risos> Não! Não! Achei que você ia dar uma bazucada na gente, velho. Quem disse que não vai? <risos> A ah, nem, mano. Ah, dei azar. Só peguei 12, só, velho. Só 12 SMG. E E aí? E aí? E aí? E aí? Cogu de vida. Que que 63? Mas era um inferno. Sabe o que eu pensei em fazer? Hum. Não é finalizar esse vídeo com estilo? É. Ah. galerinha aqui pra entrar nesse mapa com nós. Dei todo mundo cano no abertão. Bora, bora. Nossa, é. vamos muito, vamos muito, velho. Só depois eu te matar e morrer também. Ai, cara, quase que eu morri. <risos> Nossa, você morreu e o míssil foi,